Olá Tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena, esse é meu canal no YouTube, então se você não me conhece, se inscreve e clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu vou fazer um especial com a Keila Groto, que é o Caixo Sem Fronteiras. E o tema de hoje é dar sugestões para vocês de como você pode repetir uma mesma peça em vários looks com propostas diferentes. Então se você quer saber como é que você repete aquela sua calça flare que você comprou aí e não sabe como é que usa, qual sapato você combina, continue assistindo o vídeo. Então é isso pessoinhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adoro repetir roupa, eu gosto muito de usar as peças que eu tenho e fazer propostas diferentes porque a gente não precisa comprar roupa toda vez que a gente for sair pra algum lugar né, então a gente pode pegar o que a gente já tem e fazer uns looks bem interessantes que às vezes a gente nem imagina que vai dar certo, então se você gostou... Dá seu joinha, não esquece de ir lá no canal da Keila, porque ela também tem umas sugestões bem legais de como você se vestir de uma forma bem legal, bem diferente. Não esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Até o próximo vídeo. Tchau.